que é uma, uma lei federal de 1966, que é o piso do engenheiro. Né? E a gente, eu, estando empregado em instituição privada e depois na pública, vi que muito não se respeitava essa lei. E não se respeita em muitos, muitos eh, empregos privados ou públicos a lei 4950 de 66 que é o piso do engenheiro. E eu, é uma das bandeiras do sindicato hoje, a busca da valorização do engenheiro e do piso do engenheiro.